Como ter um parceiro de verdade? Você já teve esse desejo? Você vive isso dentro da sua relação? Não? E se você vive, que tal ter um relacionamento ainda com mais parceria? Se esse é um assunto que te interessa, fica aí que esse vídeo é para você. <música> com você, vamos falar hoje sobre relacionamento de parceria, o que é isso, Arina, o que é isso, Everton, Oliveira? Relacionamento de parceria é aquilo que a gente vive aqui, né minha gente, é aquilo que a gente vive aqui e é por isso que a gente está aqui para falar sobre esse assunto, que é tão importante e a maioria dos casais não vivenciam isso, não importa se é namorando, se é tico-tico no -tico fubá, se tá casado se são amantes, né? Aqui não tem uma questão de julgamento, aqui a gente está falando sobre relações de parceria. Para ter uma relação de parceria, antes você precisa entender o que não é uma relação de parceria. Relação de não parceria é quando você se sente o tempo todo insegura, com falta de confiança no seu parceiro, você sente sozinha? Quando você se sente muito magoada, quando você se pega numa condição onde você se vê muito frustrada, quando você percebe que você está com muita raiva, que as coisas não estão funcionando, que não está rolando comunicação, que não está tendo entrega, quando você percebe que todas as coisas estão totalmente desalinhadas e desarmônicas, Significa que não está acontecendo um relacionamento de parceria. Se você se sente muito distante do seu amor, da pessoa que você escolheu dividir a vida, se você sente que vocês estão muito afastados, desconectados, a probabilidade desse relacionamento ser de parceria é bem baixa. Agora nós te perguntamos, o que, que é um relacionamento de parceria de verdade? Você já parou para pensar nisso? Isso me faz lembrar de uma história que aconteceu há muitos anos atrás no consultório de uma cliente que eu tive em que ela sempre procurava parcerias nos relacionamentos, trocava bastante de relacionamento e a dúvida dela era por que, que todas as pessoas que eu namoro não se tornam minhas parceiras e o grande anseio dela era ter um relacionamento de parceria. Quando ela se deu conta, ela percebeu o seguinte... Primeiro, ela não estava sendo parceira dela mesma, ela estava aceitando qualquer tipo de pessoa para se relacionar exatamente porque ela não queria sentir aquelas sensações e emoções no âmbito de ficar sozinha, no âmbito de entrar em contato com as emoções mais primitivas dela e aí ela se jogava em várias relações esperando que as pessoas fossem suprir todas essas coisas. E aí, quando o relacionamento começava a se aprofundar, acontecia da outra pessoa agir de uma forma bastante indelicada, acontecia da outra pessoa agir de uma forma muito egocêntrica, e aí ela ficava extremamente magoada com isso. E faltava uma coisa importante no relacionamento, nos relacionamentos em si, faltava comunicação. Isso me faz lembrar muito uma frase que a gente repete bastante aqui em casa, que estar... Dentro de um relacionamento de parceria, isso significa um apoiar ao outro e não um se apoiar no outro. Me parece muito que ela queria era se apoiar no outro, né? Porque ela não se apoiava, ela não era parceira de si mesma. Perfeito. A partir dessa fala da Arena, eu quero que você entenda o seguinte. Parceria sempre vai ser um relacionamento pautado em troca, numa né? via bilateral. Então, são duas pessoas que o tempo todo elas estão dialogando, elas estão se comunicando diante de quais são as coisas que são importantes para ela no sentido de se manifestar. Então, a partir daí a gente já fala sobre um dos sete pilares da parceria, que é a reciprocidade, a capacidade de dar e receber de forma igualitária, né? Dentro de um relacionamento, o que faz você se sentir realmente amada, vista, não se sentir sozinha, não sentir que você está fazendo mais do que o outro porque se tem uma coisa que mata relacionamento, é sentir muito fazendo mais do que o outro, né? E aí fica aquela sensação, aquela, aquele relacionamento de cobrança de eu faço tudo e ninguém faz nada. Sabe aquela sensação de que só você limpa as coisas da casa? Que só você vai lá e lava a louça, que só você vai lá e arruma as coisas e aí um belo dia você não faz, vira um caos. Ou não. Às vezes você não faz um belo dia e as coisas continuam funcionando. Nós temos essa, essa sensação o tempo todo de que só a gente faz. Mas dentro de um relacionamento, quando realmente isso é verídico, né? você está fazendo mais ou o outro está fazendo mais, há um desequilíbrio. E essa reciprocidade né, do dar e receber, ela mantém um relacionamento saudável e mantém um relacionamento de parceria. que Um relacionamento saudável é um relacionamento de parceria. Então, ter a reciprocidade dentro do seu relacionamento é muito importante. Então, observe por aí como é que está essa questão, né? esse equilíbrio do dar e receber no seu relacionamento. Porque às vezes é muito natural ter um certo pequeno desequilíbrio em alguns momentos, porque vai ter coisas que você tem mais facilidade, vai ter coisas que o seu amor vai ter mais facilidade, e é natural isso, né? Às vezes você assume a frente de algumas coisas, ele assume. Há fases e fases dentro do relacionamento, às vezes você tá ganhando mais, às vezes ele tá ganhando mais, às vezes você tá trabalhando, às vezes ele tá e vem filhos, enfim. Há fases e fases. É necessário a gente ter um pouquinho de jogo de cintura e não ser tão a ferra-fogo pra fazer as coisas. Nah, não tem aqui, porque aqui aqui né Não ser tão lógica. Às vezes tem acordos, né? Tem relacionamentos que você pode fazer um acordo com o seu amor. E aí não, não tem certo e errado, tem a sua realidade aí, dentro da sua realidade, dentro dos acordos de vocês, dentro daquilo que vocês vivenciam, como está a reciprocidade do relacionamento de vocês? Perfeito. O segundo pilar, tão importante quanto o primeiro, é a confiança. Não existe relacionamento de parceria se não houver confiança no outro. Com desconfiança, com certeza, essa parceria ela vai pelo ralo. E acontece o seguinte, com a confiança, obrigatoriamente, ambas as partes sabem que elas podem ficar tranquilas e não precisam esperar nenhum tipo de surpresa que venha do parceiro, né, parceria, parceiro. E sem nenhum tipo de surpresa, as pessoas não ficam ansiosas, sem nenhum tipo de surpresa, as pessoas não se sentem numa situação onde elas estão desprevenidas. Elas não precisam fazer planos mirabolantes para se defender dentro de um relacionamento. Então assim, a confiança ela vai trazer o aspecto de que o parceiro está fazendo o melhor que ele pode com você. A gente fez uma pesquisa lá no Instagram, nos nossos stories. Aliás, se você não segue a gente ainda por lá, é arroba terapeuta Fica aqui o nosso convite, que tem sempre coisas muito legais, principalmente nos stories, né amor? Só coisa profunda. Só coisa profunda, ali a gente capricha bastante. Então, se você tá dentro de um relacionamento onde você não sente segurança, a gente fez essa pesquisa lá no Instagram e a maior parte das mulheres trouxeram, né? Acho que deu 80 e poucos por cento, das mulheres que responderam a enquete que parceria, ter um parceiro ideal é estar dentro de um relacionamento aonde ela se sinta segura e não o segura ela né, eu não sou segura e jogo a minha insegurança no outro para o outro suprir a minha segurança não, é onde ela se sente, sente confiança no outro, o outro é confiável para que ela possa se sentir segura porque se tem uma coisa que é horrorosa, você se começar a se relacionar com uma pessoa que o tempo todo você tá pesando em ovos, né? Você não sabe se a pessoa vai pular a cerca, se ela não vai, se ela tá pegando alguém, se ela não tá. O que ela faz? Ai meu Deus, a pessoa vem, a pessoa não vem, marcou comigo, mas não vem. Que coisa horrorosa! Pessoa que não tem palavra. É horrível isso, né? Uau! Então é muito importante você ter clareza, se essa segurança precisa ser sua com você mesma, ou se é o outro que está te girando insegurança, se é paranoia da sua cabeça ou não, se é real. Ah, então ter essa percepção é muito importante, mas estar dentro desse relacionamento que tem a confiança é imprescindível para um relacionamento saudável, para você vivenciar a vida que você gostaria a dois. Ótimo. O terceiro pilar está totalmente linkado à questão da confiança que nós explicamos agora e sem transparência é impossível haver confiança porque é na transparência em que a verdade reina acima de qualquer coisa então ambas as pessoas estão abertas para dizer exatamente o que elas pensam né? sem sincericídio é claro né? dentro, de uma, Favor. Né? dentro de uma convicção de algo que é realmente importante ser dito no relacionamento então a transparência ela faz com que ambas as pessoas não tenham segredos, a transparência faz com que ambas as pessoas não escondam nenhum tipo de situação, não deixem para depois para falar sobre coisas que são importantes naquele momento e dentro daquela relação. e Isso sim também traz um aspecto muito positivo em relação a construir um relacionamento de parceria transparência é importantíssimo também porque faz com que se descortine todas as coisas que estão veladas dentro do relacionamento. E dentro do quarto pilar dos sete temos o tal e o maravilhoso respeito. O respeito é extremamente importante dentro do relacionamento, a gente não precisa ficar falando muito sobre ele porque é meio óbvio, mas vamos falar o óbvio mesmo assim porque a maioria dos relacionamentos que a gente vê presencia, convive, atende, né? as pessoas não têm o básico. Quando você xinga, quando você ameaça, fica apontando o dedo o tempo todo, quando você promete as coisas e não cumpre, sabe? Essas coisas simples. Respeito pelo outro, pelo espaço do outro, pelo limite do outro e o seu próprio limite. Então a gente sabe aqui que todos os pilares, primeiro, é você com você mesmo. Né? Se você não respeita a si mesmo, a probabilidade de você permitir com que o outro deixe de te respeitar é bem grande Porque você não conhece os seus limites Você não põe limite no outro, o outro também não põe limite nele mesmo Então fica aquele inferno, um desrespeitando o outro o tempo todo e vocês achando que isso é normal Desculpa, mas você não tem um relacionamento de parceria porque você não tem o básico Você não tem um dos pilares mais importantes O respeito E o quinto pilar é... A famosa e incrível integridade. Quando nós falamos de integridade como um pilar essencial, a gente entende o seguinte: ela está linkada totalmente a quais são os valores mais profundos da pessoa. Ela está linkada à humildade, à integridade está linkada à questão de paciência. Quanto mais integridade, mais valores enraizados a pessoa tem e ela consegue entender quais são esses próprios valores e ela coloca todos esses valores dentro da relação. E as pessoas quando elas entendem o que é integridade é, de cada um, elas vão construir também a integridade dentro do relacionamento. Né? Vão construir valores muito solidificados, muito profundos dentro dessa relação que vai fazer com que a parceria, ela se estenda e se aprofunde cada vez mais. Segundo o dicionário, a integridade é estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, inteireza. Característica é o estado daquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido. Caráter, qualidade de uma pessoa íntegra, honesta, incorruptível, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis. Honestidade, retidão, Inocente, puro, pureza e inocência. Então, pessoas que são íntegras, são pessoas que você pode ter e deve ter uma parceria. Você percebe que ter um relacionamento de parceria não é com qualquer pessoa? Que, aliás, deveria ser a sua escolha primordial não se relacionar com uma pessoa que não seja íntegra. Uma pessoa que não seja parceira. Ter um relacionamento de parceria não é para qualquer um. Então, o ponto é, se você não está vivendo um relacionamento de parceria, observa por aí se esta pessoa tem, pelo menos, integridade. Porque dá para se construir um relacionamento de parceria. Pode acontecer várias coisas né, dentro de um relacionamento que as pessoas se distanciam, se desconectam. Mas observa, esses pilares todos que a gente está trazendo aqui, é porque mesmo que não haja parceria, se há essas características na pessoa com quem você está se relacionando. Mas seja muito honesta consigo mesma, percebe se há primeiro com você. E o sexto pilar, e não menos importante, é a lealdade. Lealdade para mim é um dos principais. Nossa, poxa lealdade, vida. Lealdade ela é muito maior do que a fidelidade. Fidelidade você parte do pressuposto que eu não te traio e você não me trai. Ponto. A lealdade é muito maior do que isso. É você ser realmente aberto, honesto, transparente, confiável, íntegro, tudo junto. Quanto mais leal, mais as pessoas elas fazem de tudo para que não haja, é, intencionalmente, mágoas do, dentro do relacionamento. Uma pessoa leal, ela sempre vai trazer o aspecto de mais pureza e de mais verdade, para que o outro sempre saiba o que né, você está pensando, ou o que o parceiro está pensando, sempre é uma troca. Quando é uma lealdade, é aquela coisa assim, olha, estou pensando em algo que não, não está legal. Essa pessoa não vai esconder isso, ela vai trazer isso com... O olho nos olhos. Né? A lealdade faz com que as pessoas se encarem, mas dentro de uma condição onde se existe equalidade. As pessoas estão de igual para igual. Exatamente. É a lealdade que faz a pessoa, quando trai, ela não ter coragem de esconder. Ela ficar com aquilo, ela não consegue dormir, sabe? A cabeça pesa. E eu acho que muito mais... Se ela sentir vontade de trair, ela não vai trair, porque ela é leal a outra pessoa. Ela vai falar sobre isso antes, porque ela é leal. Exatamente. E a partir do momento que a gente entende o que é lealdade, vamos agora para o sétimo pilar. Nosso último pilar para gerar um relacionamento de parceria, que é a famosa aceitação. Aceitação nada mais é de... Olhar para o nosso companheiro, olhar para o parceiro, para a parceira nosso companheiro. <risos> e entender que a pessoa que está ali à nossa frente, nós precisamos aceitar ela por inteiro. E o que, que é aceitar por inteiro? É entender que não há, num relacionamento de parceria, essa condição de tentar mudar o outro veementemente é aceitar que o outro tem limitações em alguns momentos, é aceitar que o outro ele vai estar tá em alguns momentos em relação a, a algum tipo de oscilação, é aceitar que o outro ainda está num período de desenvolvimento. Todos nós estamos aqui porque somos seres humanos, então a gente está em constante movimento e transformação. Então a aceitação faz com que as pessoas se vejam por inteiras e compreendam que foi isso que elas escolheram, né, estar dividindo uma vida com aquela pessoa que é o que é. Aceitação é aceitar as qualidades, os defeitos, as partes harmônicas e desarmônicas da pessoa que você resolveu dividir a vida, você escolheu dividir a vida com essa pessoa, então é preciso para construir esse relacionamento de parceria, aceitar o outro como ele é. Mas, muito importante aqui, vamos lembrar que você aceita questões baseadas no temperamento do outro, no comportamento, às vezes, do outro, mas dentro de um limite, tá? Não tá a gente tá falando aqui que você pode aceitar tomar uns tapões... É, não é pra se sujeitar ao outro, é aceitar, Exatamente. se sujeitar é outra coisa. Exatamente. Então, nada de relacionamento abusivo, falta de respeito, essas coisas, você, por favor, coloque limite. Se você não consegue fazer sozinha... Busque ajuda. Buscar ajuda é muito importante de um profissional que possa te orientar, que possa te ajudar, por exemplo, a sair desse relacionamento, se você não conseguir, seja lá por qual motivo for, tá bom? Então essa questão de aceitar o outro é o que o Everton falou. Não é se sujeitar, não é ser submissa ao outro. É saber que todos nós temos defeitos, que eu odeio essa palavra, mas para você entender, que eu não acho que a gente está quebrado para ter defeito, né? então, mas pra, a gente tem questões harmônicas, desarmônicas, todos nós temos luz, ou seja, consciência, coisas bonitinhas, pirim-pim-pim, pim, purpurinadas, e temos sombras, que são aquelas questões que a gente nem, nem olha muito tá lá debaixo do tapete, sabe? Aquelas partes nossas que a gente prefere esconder, todos nós temos, nem todo mundo é fácil, as pessoas são chatas, as pessoas são cricrisentas, as pessoas são ausentes, às vezes, enfim, seres humanos, você sabe como são. Então, há partes e partes que você também precisa, principalmente, isso é muito importante, entender o que, que você está disposta a aceitar e o que você não está disposta a aceitar. Porque o que a gente mais conhece são pessoas que passam anos da vida não aceitando o outro. Eu não sei por que, que essas pessoas continuam nesse relacionamento. Uau! Pessoas passam anos, anos, 20, 15, 40, 50 anos implicando com o outro. Ou você aceita, ou vai lá, beijo, tchau, vamos viver a nossa vida. Né, meus amores? Porque não dá você só tem essa vida aqui, pelo menos como você é hoje, eu sou a Arina, ele é o Everton, pelo menos como nós somos aqui que a gente se conhece, só temos essa. E ela é rápida, ela é curta. Então, eu acho que é muito pouco tempo pra gente ficar brigando com a realidade. Negando o outro, né? Negando o outro, negando aquela escolha. Então, gente, vamos em paz, tranquilo. Se você quer um relacionamento saudável, você por favor construa porque ele não vai cair no seu colo, tá? E muito importante aqui, você está se relacionando com uma pessoa que está querendo crescer, evoluir, construir, ter mais consciência, ser uma pessoa melhor ou você está tá um relacionamento com uma pessoa encostada, prostrada, que não quer fazer nada, não quer nada com a hora do Brasil. Porque se você ficou aqui até agora, neste momento, neste vídeo, com esses dois maluquete, Falando dessas questões, é porque você está disposta a ser uma pessoa melhor, a evoluir como ser humano. Perfeito. E se você está se relacionando com uma pessoa que não quer, não gosta, não procura, não está nem aí para a hora do Brasil, a gente fez essa pergunta lá nos stories, inclusive, tem muitas mulheres se relacionando com homens que acreditam que autoconhecimento é bobagem. Então, eu sugiro fortemente que você reflita. Se faz sentido continuar nesse relacionamento, eu não estou falando aqui para você terminar, tá? mas para você fazer alguma coisa em relação a isso. Exatamente. Sentar para conversar, se abrir, dizer o quanto é importante, procurar ajuda terapêutica de um profissional, enfim, tenha muita, muita, muita, muita, muita sinceridade consigo mesmo, porque é muito importante. Você não vai construir esse relacionamento sozinha. A mulher sim é uma grande parte desse relacionamento para começar a transformação, mas você sozinha não faz milagre. Exatamente. Ficar num relacionamento onde as pessoas estão acomodadas Vai fazer com que né, só nossa frustração, arrependimento, mágoa e a coisa não vai virar uma parceria. Né? Vai virar um ringue, uma guerra e aí a gente vai para outro caminho. Então, parceria gente, vamos criar parcerias, vamos olhar para a questão desses sete pilares. Pensa aí qual foi o seu maior aprendizado desse vídeo de hoje. E escreve aqui nos comentários, por favor. Também a gente gosta muito de saber a sua opinião. Como você achou, o que você não achou, manda pra gente. Não só aqui nos comentários, como lá no direct do Instagram. A gente vai gostar bastante de bater papo com você. Então não esqueçam, implementem aí esses pilares na vida de vocês. E a gente se vê na próxima, tá? Um grande beijo no, no coração e até a próxima. Até!